Então vamos dar uma olhada no Bitcoin que está aqui agora na casa dos 24 mil dólares, a gente teve então um pump, um rompimento do Bitcoin que está numa região de resistência, a gente vai dar uma olhada aqui em faixas de preço importantes que eu estou de olho aqui agora, especialmente a região dos 25 mil e 300 dólares, eu vou mostrar para vocês aqui que na análise de hoje a gente vai falar também aqui sobre a dominância que não para de cair aqui a dominância do Bitcoin o principal motivo disso aqui né é o culpado é realmente o ethereum que não para de subir aqui tá pessoal então vamos dar uma olhada aqui também no ethereum o que que a gente pode esperar o que tá acontecendo aí né porque o ethereum não para aí de subir eu vou falar mais a parte fundamentalista aí do Ethereum para vocês tá bom Vamos falar também aqui sobre o índice Dollar e também a SP500, que está aqui numa região de resistência importante. Então vamos lá, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative todas as notificações e participe aí também do grupo Telegram. Link aqui abaixo na descrição também tem um canal de alertas para você participar ali e conhecer a galera que está ficando um grupo bem bacana e com certeza você vai gostar. Então vamos lá galera, o que está acontecendo com o Bitcoin aqui agora? tá? Primeiro eu vou começar do semanal, vamos olhar de novo isso aqui, é importante que vocês tenham, estejam cientes aqui, eu sei que fica, pode ficar um pouquinho repetitivo aqui os vídeos, né, mas a gente tem né, o, qual que é o possível retorno que o Bitcoin poderia né, entregar para a gente que agora nesse momento. Tá? O Bitcoin voltar a testar essa zona aqui dos 28, 29 mil dólares, tá? por quê? A gente tem um gapzão aqui enorme né, no VPDR, tá? a gente não tem muita negociação nessa faixa de preço aqui, a gente pode ver, ó, deixa eu dar um zoom melhor para vocês aqui nessa região. Ó, nessa faixa que a gente não tem uma, muita negociação, tá? E a gente tem aqui as médias de 21 semanas exponenciais e 20 semanas simples aqui nessa zona, né? Uh, e essa zona aqui se a gente puxar também, pessoal, aqui ó, nessa, pernada, nessa pernada de baixa aqui maior, a gente pode ver que é essa zona aqui de 3.2 também, tá? Que o Bitcoin poderia voltar a testar. Então isso aqui é possível retorno que o Bitcoin pode entregar aí, tá? Mas para mim... A gente tem que ver o Bitcoin passar da região dos 26 mil dólares, aí, que eu vou comentar para vocês aqui porque que é uma zona complicada aqui também, tá? É, então acho que antes disso aqui, calma aí, tá? A gente pode buscar sim, tá? Numa região interessante que a gente pode buscar aqui, inclusive fazer compras para o Bitcoin, tá? Vou baixar o tempo gráfico e a gente vai dar uma olhada, mas tem que estar ciente aqui que a gente tem. Vai ter bastante resistência aqui ainda, pessoal, tá? Nessa região dos 26. Especialmente a região dos 25.300, eu vou comentar para vocês aqui porque no vídeo. Tá? Então vamos baixar aqui o tempo gráfico do Bitcoin, vamos botar aqui o primeiro diário para a gente dar uma olhada, né pessoal. Aqui, a gente a está gente aqui ó, acima das médias mais importantes, né? até puxar essas médias aqui agora, é uma média de 9 aqui, né? média de 9, média de 21 também, dias, tá, pessoal, então, então acima das médias aqui, está dando suporte nessas, nessa faixa aqui dos 23 mil dólares, até os 22.900 Tá, também temos a média de 200 semanas, que está na região dos, dos 22.900 também, tá, que é uma, uma região de suporte para o Bitcoin. Tá, então, a gente está acima dessas médias aqui agora. E essa zona esses fechamentos de candles aqui, que são importantes a gente ficar de olho ó, no diário. Tá, a gente tem aqui agora a região dos, dos, dos 23.857, né, uma região importante aqui, 8, 850 mais ou menos. Tá, e também a região aqui dos 20 e um, 3400, pessoal, tá? São fechamentos de candle importantes, né, que eu acho que vocês têm que ficar de olho. E a região dos 23.000, ela é uma região importante também, que eu já comentei para vocês, né? Eu fiz um vídeo só, né, falando sobre isso, na verdade, que a gente tem aqui essa pernada de baixa aqui toda, essa região de 32, tá na minha opinião aqui agora se o Bitcoin perder essa região dos 20 dos 23.000 dólares aqui, pessoal, tá? É, perder essa zona aqui de novo aqui agora, tá? Então, para mim os stop interessante que vai ser um stop quem quiser comprar essa zona aqui dos 22.400 vai ser um stop é, tranquilo de colocar aqui, tá? Então a gente tem que buscar agora aqui risco retorno para o Bitcoin, tá bom? Quem quiser aqui comprar tinha comprado nessa região. Por que que aqui comprar nessa região tá interessante pelo menos no curto prazo, né? Na minha opinião. Desde que deu um risco retorno pra gente, né, pessoal? A gente teve esse rompimento aqui, ó, vamos puxar 4 horas, a gente teve um rompimento aqui, interessante, né? O Bitcoin rompeu essa, essa zona de resistência aqui agora, né? Essa zona dos 23.000 e 500 dólares. Rompeu aqui essa essa LTB também que agora, né? E teve, tivemos o sentimento confirmando também, tá, galera? Então, aqui a gente teve então o nosso nas sardinhas vendendo, long short ratio caindo com o Open subindo muito forte também, né? Esse esse aqui, ó, o Open mostrar para vocês aqui no vídeo, tá? Então, subindo muito forte aqui também, tá? Então, isso que mostra que a gente ainda tem sim chance de acabar subindo mais aqui pelo menos no curto prazo, tá? Então esse é o, é o ponto todo aqui que a gente tem que ficar ciente, tá? Uma tendênciazinha aqui de, de alta para o Bitcoin, né? Ah, esse canal aqui ainda, né, pessoal, a gente não testou o fundo dele, tá? Então esse é um ponto que, que pode mostrar que a gente tem uma chance, pelo menos, de voltar a testar aqui o topo desse canal, nessa zona aqui dos, dos 25.300, tá? Mas não é porque essa zona, essa, essa zona aqui do canal, do topo aqui, que é, é a zona que eu, que eu quero mostrar para vocês aqui agora, tá? Não é por causa disso, né? Tem aqui pontos importantes aqui de liquidação nessa zona aqui que eu quero uh, mostrar para vocês no vídeo de hoje tá galera mas uh, então é isso o Bitcoin aqui ó, vamos, vamos puxar aqui a região de Fibonacci importante aqui agora que eu quero mostrar para vocês ó desse desse topo aqui ó espero que não tenha ficar muito confuso pessoal porque realmente é, é bastante coisa para falar no vídeo aqui ó a gente acabou testando a região aqui de, de 786, né Fibonacci e a gente tem que manter o um suporte aqui agora pessoal na região dos 23.800 e para mim se começar a perder aqui a região dos 25.000 a 23.500 aqui ó nessas nessa zona aqui de Fibonacci de 50% a coisa pode ficar complicada tá se o preço voltar a testar as zonas aqui abaixo baixo na minha opinião pessoal que já começa a ficar um pouquinho complicado tá é, mas de qualquer forma aqui acho que os stop né fazer sentido essa essa região aqui dos 22.400 aqui tá então quem quiser fazer essa compra aí, tá? mas na minha opinião se ele começar a perder essa região aqui dos 23 mil dólares já pode ficar bem perigoso aí para o Bitcoin, tá galera? Mas eu vou estar interessado em fazer compras aqui agora, aonde para o Bitcoin? Nessas retrações de Fibonacci aqui, tá? estou interessado em fazer compras porque o sentimento está interessante para o curto prazo. tá? Ah, nesses regiões de Fibonacci aqui agora que eu mostrei para vocês, 23.800 e também nos 23.500 dólares. Tá? E também aqui se a gente puxar Fibonacci, essa última subida aqui, ó, a gente pode ver que também... Uh, essa região aqui dos, dos 23.700, mas acho que para mim a região dos 23.800 aqui já pode ser interessante, tá pessoal? E a região dos 23.500 dólares aqui, tá? Para a gente começar a se expor aqui, possivelmente o Bitcoin voltar a testar aqui o topo desse canal na região dos 25.300, que é uma região que a gente tem que ficar aqui bastante atento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui porquê no vídeo de hoje aqui então tá bom então no curto prazo Bitcoin é isso tá acho que tem que, a gente tem que ficar de olho a uh, por que, que essa região aqui dos 23.000 e 25.300 então ela é importantíssima para o Bitcoin né pessoal a gente olhar aqui ó de criação da BitMEX a gente tem aqui ainda aqui shorts de shorts de 20 de 50 vezes aqui 50x aqui nessa região tá 25.300 esse é o primeiro ponto aqui também, mas esse aqui é bem antigo, tá? Essas, essas regiões aqui já estão abertas há bastante tempo, então para mim não são tão fortes aqui, tá? E olha só como o Bitcoin ele, ele é atraído ele é para essas zonas aqui, né, pessoal? Ele é atraído para essas regiões a gente tem pool de liquidação, ele foi buscar aqui a região dos 24.100 dólares, né? E se a gente puxar aqui agora também, ó, esse de outro indicador que eu trouxe aqui para o canal, eu quero mostrar para vocês que eu estou bastante atento aqui. Ó, essas zonas aqui, ó, pessoal, principalmente aqui no loopback de, de tempos maiores aqui, vamos puxar aqui o de seis meses ó, que mostra aqui exatamente onde tem aqui maior, né, onde está sendo uh, onde tá sendo aberto essas, essas ordens para o pro, pro Bitcoin no mercado futuros que mostra que o preço pode vir buscar pontos de liquidação aqui importantes. Ó. Uh, aqui nessa região, aqui estou no loopback de seis meses, tá, que é o maior possível que na verdade eu acho que um ano fica muito, perta, muito complicado, a gente pode ver que, que essa zona aqui ó, dos 25.200 aqui até a região dos 25.500 aqui a gente tem bastante né, uh, tem bastante digamos, incentivo para o preço buscar essa zona aqui, para estopar essa galera aqui, tá, antes de qualquer coisa tá? então essa zona aqui, para mim se o Bitcoin vir buscar aqui, pessoal, se a gente tiver muita é, muita liquidação aí, muita compra-mercado, fiquem atentos aí que pode ser uma zona para a gente sair, tá? que coincidentemente aqui faz sentido com esse topo desse canal também aqui também, tá? nessa região dos 25.300 aqui. Tá? A gente também tem essa sombrinha aqui desse, desse candle aqui, ó, nessa, nessa zona aqui também, tá? nessa região dos 25.300 tá bom, pessoal? Então, para mim aqui agora, eu estou interessado sim, Devido ao sentimento aqui, tá, buscar fazer comprinhas com aí, tá pessoal? Só que tem que tomar cuidado também, porque a gente está numa, numa região aí das pequenas que é uma região de resistência, tá? Então tem que estar tá ciente que a gente pode ver as pequenas cabades andando aí, aí o mercado andar junto, tá bom? Então esse é o risco maior aí na minha opinião. Eu acho que em termos de, do, dos indicadores do Bitcoin, a coisa tá interessante aqui, tá? Mas é, tem que ficar de olho com as pequenos e com o dólar, que eu vou comentar pra vocês aí também sobre isso, né? Lembrando que essa semana, quarta-feira, a gente tem aqui a divulgação, então, do, do CPI aqui, pessoal, tá? Então, uh, vamos ficar de olho nisso aqui, eu vou avisando para vocês aqui, vou tentar ler um pouco mais sobre isso aqui, o que a gente pode esperar. Eu acho que a expectativa aqui do CPI, ela é, é, é boa, tá? Pelo menos a expectativa aqui que está o, o estimado aqui, a previsão aqui, ela é boa, de acordo com o investing.com, tá? Mas é uma divulgação importante, então, quarta-feira, a gente vai ter bastante volatilidade aí, né, para uh, os mercados aí, tá bom, pessoal? E então vamos falar aqui sobre a, a SP500, né? Uh, rapidamente, né? Então a gente tem que a SP500 está numa região de resistência, né, pessoal? Testando esses topos anteriores aqui, né? Uma região importantíssima de, de resistência aqui, agora, para a SP500. Se a gente conseguir ficar acima aqui da região dos, dos 4.200 pontos, daí a coisa pode ficar interessante o Bitcoin buscar testar ali pelo menos a região dos 25.300, conforme eu comentei vocês, tá? Então a gente tem aqui, inclusive, se a gente puxar essa pernada aqui, ó, a última pernada aqui, essa região de Fibonacci. A ah, de 682, aqui está na região de, dos 4.250 pontos mais ou menos aqui, tá pessoal? Então a gente poderia vir testar isso aqui ainda, existe a possibilidade, né? das pequenos fazer isso aqui, tá? Só que, olha só, se a gente olhar aqui tempos menores, 4 horas, a gente pode ver que aqui as pequenas está subindo né pessoal tá subindo aqui mas a gente está vendo aqui o RSI ó o preço subindo aqui fazendo topos mais ascendentes enquanto a RSI com, continua fazendo aqui topos descendentes ó, 4 horas aqui tá isso me preocupa com as pequenas aqui no curto prazo né a gente poderia começar aqui a, a, a reverter a qualquer momento aí né mas obviamente para a gente poder aqui ficar mais bearish aqui realmente tem que ver ela perdendo esses fundos aqui tá fundo aqui dos 4.100 mais ou menos perdendo essa região né, e a gente está no canalzinho, inclusive de alta, que eu estou acompanhando aqui também para SP500, tá? Então, para mim aqui agora a região dos 4.100 pontos aí vai ser, inter vai ser interessante, vai tá? ficar de olho. Se a gente perder, a coisa pode ficar complicada e a partir daqui SP500 voltar a reverter, tá galera? Então acompanha SP500, né? Lembrando que o índice do dólar continua aqui numa região uh, próxima de suporte, né? A gente acabou uh, tendo esse rompimento dessa LTB aqui. Então a gente pode assim ainda, né, galera? Se a gente manter suporte nessa zona aqui de 105, ó, a gente pode sim continuar essa subida para o índice dólar, tá? Então fiquem de olho, eu acho que é, é interessante aqui também, mas caso o índice dólar formar aqui um topo duplo nessa regiãozinha aqui, ó, de perder a região de 105, a gente pode ver uma reversão aí, tá? Começando a se formar para o índice dólar, tá? Mas por enquanto aí nada, nada muito. Né? A gente poderia ter a formar esse suporte aqui para o índice do dólar, que está formando por enquanto, tá? e a gente voltar a subir aqui, tá pessoal. minha expectativa é isso aqui é continuar subindo, sim. Tá? Não vejo uh, ainda motivos para o índice do dólar parar de subir, porque a gente tá ainda vai ter mais aperto monetário aí em setembro. né Provavelmente vai ter mais ou menos taxa de juros. Acho que uh, o mercado vai tentar avaliar agora os indicadores aí ao longo do mês de, de agosto, agosto né? para poder avaliar se uh, né? precificar isso aí né, para o mês de setembro, tá? mas eu acredito que a gente está ainda numa região importante de suporte do início do dólar tá? e resistência aqui para a SP500, tá? então tem que ficar de olho nisso aqui. Uh, a Nasdaq que subiu bastante, a Nasdaq vocês sabem que subiu bastante ali, tá, pessoal? mas eu acompanho mais aqui a SP500, apesar do que a Nasdaq para o Bitcoin aí, tem bastante correlação também. Né? Uh, então pessoal, é, é isso, a SP500 está nessa região de resistência, tem que tomar cuidado porque se a gente começar a reverter daqui, né, a coisa pode uh, né, desandar aí para o Bitcoin, tá? Mas em termos de indicadores, Bitcoin e, e, e manipulação do mercado aí tá bem interessante para o Bitcoin buscar essa faixa aí dos 25.300, tá? Eu vou fazer uma pequena aposta aí, tá? E também vou expor mais o Bitcoin nessas zonas aqui que ele está agora retraindo e vamos ver se o Bitcoin consegue buscar aqui testar essas regiões aí, tá, pessoal? Lembrando que o stop tem que estar tá aqui, na minha opinião, nessa região que dos 22.400, senão a gente vai Uh, realmente pode pode desandar um pouquinho a coisa aí se a gente perder essas zonas aí tá galera cara eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês tá é, é, também aí outro motivo que o Bitcoin tá nessa nessa região aí dos do, tá com dificuldade de subir né com esse pequeno subindo enfim é o fato aí da realmente do, dos, dos mineradores ainda estarem em capitulação né pessoal a gente tá vendo aqui ainda essa capitulação continua aqui ainda tá deu uma pequena melhoradinha aqui agora na hash rate né é, mas a gente está continuando essa capitulação que pode demorar aí pelo menos aí até a final de agosto, né? Começo de setembro, tá bom? Então é uma coisa, algo que deixa aí complica um pouco o preço continuar subindo, né? Tá? Então a gente tem que ver os mineradores retomando aí né? a, a hash rate aí voltando a minerar, né? Que isso com certeza vai Uh, realmente aí uh, pode fazer o preço aí realmente voltar a subir, tá galera? Então, esse indicador é indicador importante de acompanhar quando a gente ver o sinal de compra, com certeza o preço vai estar, até inclusive, né, um pouco antes ele já deve estar se recuperando um pouquinho aí, tá? Mas para o mês aí, pro próximo mês aí, digamos, 20, 20, 30 dias, eu acho que vai ser um pouquinho complicado aí para o Bitcoin também. tá Então, é uma aposta aqui, pessoal, nessa região, mas tem que estar consciente que está nessa nessa nessa nessa captação dos mineradores, e também com as pequenas uma região de resistência aí, tá? Que a gente não sabe direito o que, que vai acontecer, tá, pessoal, nos próximos dias. Então, quarta-feira vai ser um dia bem volátil também. Evite aí, tá, uh, abrindo operações na quarta-feira, especialmente, que vai ser um dia bem complicado aí, aí pros mercados, tá, galera? Um, caras, vamos falar aqui rapidamente, eu acho que sobre o... Um, só para finalizar o vídeo, né? sobre o Ethereum, que eu fiquei de falar para vocês, que eu acabei não comentando aqui então no vídeo, né, a dominância não para de cair, isso é um ponto que é, também é bearish né, para o Bitcoin. Uh, o Ethereum também aqui né, não para de subir, né pessoal. E por, por que, que o Ethereum não para de subir? Que esse é o que eu quero finalizar o o vídeo para vocês. Né? A gente está vendo aí que uh, vai ter, está tendo controvérsias aí nessa questão da, da migração aí do, do, do, do Ethereum para Proof of Stake, tá, pessoal. Que na minha opinião, o Ethereum aí ele vai cada vez mais ser centralizado, tá? Eu vou comentar para vocês em outro vídeo sobre isso, né? Mas aqui é agora com essa, com essa, com essa controvérsia aí, né? Tem alguns mineradores aí que não estão muito satisfeitos aí com com isso aí do Ethereum, né? Eles estão inclusive né, avaliando de estão criando aí né, o Ethereum uh, de manter aí um hard fork do Ethereum aí né, do Proof of Work, tá? Então Vai existir o e por favor que inclusive um cara envolvido com isso aqui é o um dos mineradores aí do, do que, os, os mineradores mais influentes aqui também no mercado tá o Chandler aqui, Gu é um chinês e esse cara vai aqui então, participar do Ethereum Proof of Work né que tem até um sitezinho aqui também você pode dar uma olhadinha nisso aqui tá e isso faz o que pessoal quando a gente tem um hard fork muita gente quer acabar ganhando essas moedas aí né do do que vão vir do hard fork e vão, vão ter as pessoas que tiverem Ethereum expostas no Ethereum vão ganhar essas moedas do Ethereum Proof of Work, tá? Que vai ser outra, né? Um, um, uh, vão ter valor no mercado, tá? pelo menos no curto prazo. Então as pessoas têm interesse de se expor mais no Ethereum, né? Uh, mas, na minha opinião, quando sair, pessoal, essa, esse, esse hard fork aí. E também com essa, uh, o merge do Ethereum, a minha expectativa é ver o Ethereum voltando aí a, a, a retrair bastante, tá? Eu diria que o Ethereum vai voltar a testar regiões, aí, pelo menos a região dos mil dólares de novo, tá? porque não é região abaixo dos mil dólares, porque uh, o mercado fica aí animado com esse merge, merge, né? Com esse hard fork, mas depois, quando isso, tudo, tudo sair, com certeza né, minha expectativa é ver o Ethereum voltando a retrair. Então, tome cuidado para não comprar a região. Uh, se expor muito o Ethereum em regiões aí que a gente está já uh, bastante esticado, tá, pessoal? A gente praticamente aqui subiu, ó, cerca de 114% já, tá? Então, tome cuidado aí para não se expor muito o Ethereum e comprar na região e acabar entrando no né, num, num, Entrando nessa... Né, nessa... esse sentimento, nesse fomo aí do Ethereum, tá? Eu acho importante vocês ficarem atentos, tá? Mas o Ethereum tem sim a capacidade aqui, ó, de entregar até essa região aqui, próxima dos 2000, 2000, 2.100, 2.200 dólares, tá, pessoal? A gente olhar aqui, inclusive, ó, essa pernada total aqui, essa última pernada, a gente pode ver que essa região de 3,82 tá, de 50%, desculpa, está aqui. ó Desculpa, 3,2% está aqui. ó 1,900 está aqui. tá E tem aqui a região de, de, de 50% que está aqui, nessa zona também, que eu considero importante. Tá? Mas, enfim, tome cuidado com o Ethereum aí. É, eu vou estar tá realmente aqui na, nessas, nessas faixas de preço aqui, pessoal. Vou estar tá vendendo o Ethereum, na verdade, porque à medida que sair esse esse... essa... O... A migração ainda do Ethereum, né? o merge do Ethereum e essa, esse hard fork aí, acredito que o preço vai dar uma boa né? caída aí, tá? Essa é que eu, que eu espero aí, pelo menos pro Ethereum, tá bom? É a minha estratégia também que eu tô aqui tomando pro Ethereum. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tenho para vocês. Qualquer novidade eu aviso aí, tá? tome cuidado com o Bitcoin aí agora. Estamos retraindo aqui agora, com aí, ó. Inclusive, uh, nesse momento tivemos boas vendas a mercado aqui, ó, nessa região. Região aqui ó, agora nessa retração. É, liquidações que tivemos aqui, ó, cerca de alguns milhões, 2 milhões de dólares de liquidação, bastante venda mercado nessa região aqui, tá? Então vale a pena aos pouquinhos aí com o Bitcoin retraindo a gente e fazendo exposições aqui, tá? Mas levando, uh, levando em consideração que a gente no macro aí né, a coisa não está muito boa, né? a hash rate do Bitcoin aí não está muito boa aí, tá? mas existe a oportunidade de Bitcoin testar essa região aí dos 25 mil e 300 dólares sim no curto prazo, tá? Também lembrando, só para finalizar o vídeo aqui também para vocês, que a gente tem essas regiões de Bonarte aqui até a região dos 25, 26.300 aqui, ó, que é uma região de Bonarte de 618 aqui, tá bom? o Bitcoin poderia vir buscar aqui também, tá? Mas isso aqui ainda não não desfaz a nossa tendência de baixa para o Bitcoin, tá, pessoal? A gente vai estar fazendo compras aqui para o Bitcoin, sabendo que a tendência principal, ela é uma tendência de baixa. Esse é o ponto principal que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje, tá? E também as coisas ainda não de fato totalmente melhoraram né e para piorar com as pequenas nessa né? região, região de existência me deixa um pouquinho preocupado aí então modere a mão de vocês aí para não entrar né, no fomo aí ao in tá acho que também é importante beleza pessoal então no mais é isso espero que tenha ajudado em alguma coisa que vocês tá realmente é uma, tá uma situação aqui agora mas já um pouco conturbada com tudo isso acontecendo né mas a gente tem que estar ciente em qual o cenário que a gente tá aqui agora Uh, e, na minha opinião, esse cenário não tende a melhorar, aí, pelo menos aí eu imagino, até uh, metade de setembro, aí, tá, pessoal? Então, eu vou avisando vocês à medida do tempo aí que eu for vendo as coisas. Então, deixa o like se você gostou do conteúdo, a gente se vê aí nas próximas análises. Um abraço.